até porque os amigos que eu incentivo Vai botar o egg que passa por cima em qualquer batalha É, em uh. qualquer batalha, mas acho que não aguenta Porque só metralha, mas minha guima P90 Você não uh. entendeu, agora que eu já brinco Minha guima P90, você metade, a sua é P45 uh. então,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 Como é que eu copio? Vai tomar no cu. Você pega o Detroit, agora eu mando se puder. Era pra você ser um, mm é é o Sonic, mas esqueceu de pô. Vai, vai, vai. Seu é, é, é Porque como que fala, por isso cê não ah, prosa. Até porque meu mano, fundo um é cor-de-rosa. Você é o Tigarista, ah. eu Penelope Charmosa. Penélope charmosa, vendo você na minha frente, se é a Penélope horrorosa. <risos> ah, esse é a Rima é improvisada, o Sonic corre, o nacos maltrata. Ai. Oh!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 que é afiada, porque você tá de viagem, paga sua passagem pra esbacar MC de passagem. Vai vai queiaram o do Cade da RJ, aí acabaram com a gracinha do idiota, olha pra cara desse mané, foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim, eu levo meu verso aqui do começo ao fim, cê tá ligado o verso incendeia, yeah. isso é postura, Você acha que vão furar seu pneu na aldeia? Claro Não vai levar pro coração Aí, essa você se fudeu Não foi você, mas você tá aplaudindo O problema é seu Até esse é meu tempo Você é Tony Você é exemplo Isso é batalha Eu tenho que te atacar é, Cês tão me roubando é, não. Então, Calma, calma, calma calma. Não, não. Tranquilo Eu sei, eu sei.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 Você fala, você não faz. Com certeza, mano, eu estou com sua cara feia é muito louco, o rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia wow. Hoje nessa ceia, com certeza, mano, minha vitória já anseia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 Você freestyle e o e a massa Pra mim mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos, eu me sinto em casa Você vai ver no comentário, eu chego no freestyle Você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant Hoje o inferno é do Johnny E aqui, eu que você aqui pra frente, você pegado Fala aqui, meu mano, eu passo só freestyle muito fraco Tô que manda esruma muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca, meu mano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 O chegado tem que a gente passa do atual campeão ah! É que eu não vou deixar só eu te falar Porque meu mano tu se fudeu bom, bom, bom. Tá ligado que bateu de frente Só que não se tu perdeu Opo, oh, oh. não se tu perdeu? Na verdade mano, agora cê se fudeu Você era o atual campeão Hoje você é o passado, o atual Hoje nessa porra é eu, caralho Eu vou matar você, você já tá ligado mano. não tem proceder Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara o que aconteceu? Ele teve um AVC? Tá de brincadeira, meu mano você só tá apoiando até agora Você vai aprender agora Não colocar a vitória de da hora Esse aqui é o Apolo, meu mano Vai vendo como é que é a parada É o Apolo, deu no Sol Quando vi, a vitória te da hora Olha o de rostinha queimada. Pra mim você é que é um federata Mas do nada, você puxou o assunto, a sua bola, deu do sol Olha o cheirinho de rima decorada ah! saudade, meu mano, pra mim aqui que cena é insano Por isso uma sinuca, cê tá se encantavando E nesse momento o Apollo não passa pano Eu acho que ele não entende o quesito De quando a gente fala rima improvisada Rima improvisada, são dois MC escutando o beat E puxando uma rima do nada seu é bagulho que nem é a ver com seu nome Na moral, cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você, eu penso em várias batalhas Enquanto você não pensa uma rima pro Johnny Se você é um fudido, Ei. como se sente? Se você é um iludido, como se sente? Se pra mim que é um hein Você vai morrer, vou jogar seu corpo na praça oh, oh, oh, oh. É eu te falar, pode jogar Foi lá que eu comecei e pode deixar lá Porque você sabe, mano, No meu dia de glória Pode me deixar na praça, que na praça eu tenho história Começou oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Respeito, Tem mil e seus aliados Lá você começou, mas é um frustrado Começou com a mente aberta Vai morrer esse caixão fechado oh, oh, oh, oh, oh. Meu mano, esse é o Free. E se você tá aqui hoje, arrombado, agradeça a mim. Agradeça ao Zen, agradeça a todos eles que mandam bem. Sabe por quê? Você é um escroto. Agradeço quem me espia, não quem inveja os outros. É incrível, sério que quer me ganhar com uma rima desse nível. Você sabe que eu sou de ONMC. Um pra mandar decorada no quarto round era melhor.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 É nóis. Falou. Rima, sou HD aqui.